Você acha que tá ganhando muito pouco na mão de obra? Você tem aqueles casos que o construtor compra o material, o cliente compra o material, e ele fica pegando aquele preço de um, preço de outro, e você não sabe o que fazer. Não sabe se tá ganhando muito pouco, médio, se vale a pena pegar essa obra. Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô aqui no canal da CM, com o Danilo, e a gente tá fazendo esse especial, se você não viu os outros vídeos, vai lá e assista, tá sendo uma super maratona sobre galera que constrói a seco. E hoje a gente tá focado em fachada, né? É isso, Danilo? Exatamente. E eu sou Danilo Lopes, engenheiro, e estou no canal da Dama do Gesso, trazendo um pouquinho do mercado da Cem para galera que é fera no assunto de construção Cem. Conta para mim, Danilo, acontece muito. No steel frame, tem um construtor, uhum. tem um cliente, tem um arquiteto que compra o material do fabricante e depois fica assim: Flumin, quanto é que você compra no. Quanto é que você cobra no seu é um metro de instalado? Existe isso no mercado da construção? Existe, existe. E eu até brinco né, com a galera, porque eles. Muitas vezes eu acho engraçado, alguns perguntam para mim, Helena, quanto é que eu cobro no metro? Eu falei, ô menino, você quer que eu determine seu salário? Então eles ficam assim. É não, não é bem assim. Então acho que é muito importante, né? Porque eu vejo muitos profissionais entrando nessa enrascada de querer entrar numa obra e não saber certinho o preço deles e quanto é que eles vão ganhar. Não sei se acontece no Sunacemi, como é que funciona? Olha, eu acho que o primeiro passo é justamente você definir isso. Cara, quanto que você quer ganhar? Quanto que vale a pena você, ao invés de sair pra procurar um emprego e ficar tranquilo, receber seu salário todo, todo dia no mês? Ou você se arriscar, ah. montar um negócio Cara, não se engane, você fala, mas eu não tenho um negócio, eu sou autônomo. É um ponto não, não é importante, não. né? Você tem um negócio, um negócio, todo negócio precisa ser sustentável. Então o primeiro passo é, quanto que é uma remuneração justa para mim? Por quanto eu vou trabalhar feliz? Verdade. E cara, a partir daí vem todo o resto. E é isso que eu gosto de perguntar para a pessoa. Quanto é que custa a sua hora? E vários perguntam, como assim minha hora? Não sei quanto custou minha hora. Eu falo, mas quanto é que você gosta de tirar no final do mês? Qual o seu salário? E cai nesse dilema, né? Que eu acho que não é todo mundo que para pra pensar. Eu acho que poucas pessoas param pra pensar. Na verdade, o que é muito comum é se chegar no final do mês com um X de dinheiro e X de conta pra pagar e descobre que, cara, eu trabalhei tanto ao longo desse mês e cadê o dinheiro pra pagar essas contas? Exatamente. E até então eu vou te dar uma dica. Como é que você calcula isso que eu dou a dica sempre? Você tem que pensar sempre assim, quanto é que você quer tirar no final do mês. Pega isso, dividir, põe uma quantidade de dias, né? Você trabalha de segunda a sexta? Segunda, sábado, mês, expediente. Como é que você trabalha? E o mais importante, o quanto que você produz no dia. Eu acho que essa é a parte mais importante de todas. Você tem que saber quanto é que você produz. E se você tem uma equipe, como o Danilo falou, você pode ser funcionário, você pode ter a sua própria equipe. Quando você tem a própria equipe, você é um empresário, no final das contas. Quanto que a sua equipe produz. Você tem que saber os metros quadrados de estruturação, né? A SEM tem estruturação também. De chapeamento, que é botar as placas. E no final a gente tem o um acabamento que o Danilo não tem a parte do acabamento. A chapa é pronta, né? Na verdade. Tem, cara. Tem acabamento? Porque, como olha, funciona isso? Olha, é que na verdade ele não estava ligado nesse, nessa questão. Infelizmente é muito comum uh, o profissional se intitular instalador de ACM hum. simples, pelo simples fato de ele conseguir comprar uma chapa e sair prendendo na parede ah. de onde ele conseguir instalar. E existe uma diferença muito grande aí, até porque assim como na construção a seco, a matéria-prima possui especificações técnicas, possui recomendações técnicas. O ACM da mesma forma, você não vai poder instalar o ACM de de jeito, porque senão você está comprometendo todos os benefícios que é o material verdade. tem. Né? Então, acho que também existe. Com, isso com certeza, fazer. com certeza. a mesma coisa. É tecnologia. Mas aí, tem acabamento ou não tem? Agora eu fiquei curioso. Ah, não. O acabamento é justamente, depois que você faz a instalação, você vai ter que usar remakes. Por exemplo. Aquele será... do silicone? Tem essa parte de você ah. aplicar o selante pra você impedir que a umidade entre, ou uhum. o poeira entre. Também você dá o um acabamento de uma chapa para outra. Uhum. Mas também, cara, nenhum, nenhum projeto sobrevive ao campo de batalha. Né? Por mais que a gente projete uma fachada ou uma obra de construção civil, uhum. você projetou Boletim, mas lá na obra existem coisas que você só vai descobrir na obra, não tem jeito, por mais que você projete. Então, vai demandar da habilidade do profissional identificar esses pontos de correção e na hora proporcionar isso, não? Então, assim, eu coloco como acabamento isso também, beleza. Entendi. Uma estou... entrega, uma finalização. Exatamente. E aí, por exemplo, beleza, eu estou seguindo o projeto que foi especificado, mas, cara, eu sei que vai demandar de mim uma atenção especial para eu garantir que o que foi prometido para o cliente esteja de fato ser, sendo entregue. E é isso que é o bacana, né? Que se você pensar, essa atenção, cuidado especial, essa finalização, é seu tempo. E o seu tempo tem que estar tá no preço da mão de obra. A gente está falando aqui de uma forma bastante superficial sobre como você coloca o seu preço. Seria muito lindo a gente falar, não, eu quero ganhar 10 mil reais. E aí, milagrosamente, a, empresa, a sua <risos> empresa vai te pagar isso. Não é isso que a gente está dizendo. A gente vai gravar um vídeo daqui a pouquinho, que você vai receber nos próximos dias, que a gente vai te dar algumas dicas básicas, mas fundamentais para você definir, primeiro, o quanto que você quer ganhar ou deve ganhar e, obviamente, como que você vai encaixar isso na sua realidade de mercado. Então, como que você vai, por exemplo, definir, inclusive, o seu preço de venda, o preço de venda da sua hora, para que isso pague as suas contas e consiga te remunerar com aquilo que você especificou. É e tudo cálculo, é... não é nada você jogar um valor de é, né? universo e conspirar para que isso se realize. Não, isso é cálculo. E uma coisa importante, a gente vai falar também com você e eu quero que você entenda. Porque eu escuto muitas pessoas falando, ah Helena, na minha região estão pagando 30 reais no metro quadrado da parede, isso é muito pouco. Mas é pouco por quê? Da onde você tirou que isso é da pouco? onde você tirou que isso é pouco? No caso da CM, a, hum. a, a, a brincadeira é a seguinte. Ah não, eu costumo cobrar 300 o metro quadrado instalado. Mas, pô, beleza. Quem te disse que tem que ser esse valor? Ou você. Da onde que você tirou que esse valor é o suficiente para você pagar sua matéria-prima, para você pagar os custos da instalação, o custo variável daquele... Até os desgastes das ferramentas, Exato. Né? Tem ferramenta O seu aluguel, o, o, o desgaste do veículo que você se deslocou é infinito. Enfim, o empresário hoje, numa... a gente até tá falando no vídeo anterior sobre a concorrência uhum. e você pode usar como arma para você se diferenciar, é você ter uh, um controle muito apurado dos seus custos, você ser de fato um gestor do seu negócio. A Helena tocou num ponto que todo mundo esquece da galera da prestação de serviço. As ferramentas que você utiliza no seu dia a dia tem uma, uma, é uma vida útil, você vai ter dinheiro disponível quando a sua parafusadeira parar de trabalhar se ela parou de trabalhar dentro de um prazo esperado de vida última colocar aí tipo cinco anos seria prudente que você tivesse provisionado um valor para trocar o seu equipamento ao longo Todo mês você junta o cadinho, né? É cadinho, cadinho, cadinho, cadinho, no final você consegue trocar. É o que eu falo sempre pros meus meninos, né? Eu falo pra eles, cara, quanto custa uma parafusadeira, um nível laser, um martelete. Não é barato você ter todas elas, eu até brinco. Pra começar, não é tão caro, você precisa de uma parafusadeira. Nível, você usa aquele nível de borracha, ainda dá pra inventar, né? O um martelete você compra já aquela parafusadeira com um martelete embutido, não é tão bom, mas vai. Então para você começar, a começar, não é tão caro. Mas quando você for se profissionalizando, você vai pegando ferramentas melhores que ajudam até na sua produção e traz um retorno. Exato. Eu brinco e eu falo sempre, mas eu brinco, mas é sério. Ferramenta é investimento. Mas no momento que você produz mais rápido, você faz menos, mais metros quadrados em menos tempo, você ganha mais. Se você tava trabalhando e a sua ferramenta pifou... Before... E você não teve dinheiro para trocar? Desculpa te falar, mas a culpa foi sua. Porque não, 100%. Esse, esse cuidado com a sua empresa tem que partir de você, não vai partir de, de mais ninguém. Tem que partir de você. E você não pode aceitar que as pessoas imponham o seu preço. Isso é essencial. Você tem que saber quanto é que custa o seu dia, a sua hora, automaticamente o seu metro quadrado, baseado na sua produtividade. Nem sempre a produtividade do Danilo vai ser igual a minha produtividade. Temos produtividade diferente. Automaticamente, temos ter valores diferentes. Maneiras de cobrar até diferentes, né? Exato. Cara, seria lindo se a gente pudesse simplificar a precificação de um projeto baseado na regrinha de três. Ah, cara, eu vou cobrar 300 reais o um metro quadrado, se eu tô trabalhando com 10 metros quadrados, só multiplicar um pelo outro, tô com um preço pronto para entregar pro cliente. Seria muito lindo se fosse isso, mas não é. Você vai ter que fazer o dever de casa e gente vai gravar um vídeo sobre isso, né, Helena? Exatamente. O próximo vídeo vai ser exatamente sobre isso. A gente vai estar falando tintim por tintim, o que você precisa Saber para determinar o seu preço, a sua hora e nunca mais passar por aquele sufoco de que fechei uma obra, fechei uma fachada, fechei uma estrutura e tô tomando prejuízo. Ou então, Perdi uma obra porque ficou cara. Desculpa te cortar, mas ah. uma coisa que a gente acabou não mencionando que existe um leilão. As muitas ah, vezes. É um verdade, O um que, que é né? o leilão? Quando o seu cliente vai lá, compra toda a matéria-prima e leiloa quem vai ser o profissional mais barato que vai entregar aquilo. Se você tem o seu preço e você consegue defender esse seu preço no seu dia a dia, não, cara, de fato, meu salário são 3 mil reais, que pra mim é o suficiente. Baseado nisso, eu vou saber quanto que custa a minha hora e, cara, eu sei que eu produzo. Eu transformo meu tempo em dinheiro e esse meu tempo em dinheiro vale muito mais do que custa a minha hora. Se ficou confuso o que eu acabei de dizer, fica ligado no próximo vídeo. Fica ligado, porque até a gente vai falar quando você declina, ou seja, desiste de uma obra ou não. Isso é muito importante, né? Ou seja, demitir cliente. Demitir cliente. Então é isso, galera. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.